Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o exercício do Leg Press. Eu sou o Lucas Foster e esse aqui é o Nice Fit Que trabalhamos no Leg Press Basicamente, nosso membro inferior Ou seja, nossas pernas Em especial, as musculaturas do quadríceps Que vai abranger região anterior, lateral e medial da nossa coxa Ou seja, frente lado no meio E também a parte de trás da coxa Ou bíceps femoral Um pouquinho como auxiliar, nossos glúteos, né? Ou bumbum A biomecânica do exercício é muito simples Basicamente, é o fato de você empurrar uma placa com a sua sola do pé, utilizando como tração a sua articulação do joelho, ou seja, flexionando e estendendo a sua perna. Como outros aparelhos já vistos antes no nosso canal, a possibilidade de trabalho desses aparelhos de praça geralmente é para resistência muscular, ou seja, atividades que a gente consiga fazer bastante volume, séries de 15, 20 ou 30 repetições. A funcionalidade diária desse tipo de exercício é muito importante, pelo fato de gerar estabilidade, segurança força no seu membro inferior, que é necessário para sua mobilidade de ar, o fato de andar, o fato de correr, o fato de saltar, por exemplo. Dentro dos desportos temos também destaque para uma gama gigantesca de atividades, por exemplo, todas as que precisam de força e potência de membro inferior, entre elas vôlei, basquete, futebol, atletismo, tanto em corrida quanto em saltos. Exercícios alternativos, a gente pode fazer no ambiente de fitness o próprio leg press, que batiza esse nosso aparelho, como também o agachamento, como uma outra opção. Pessoal, deixa o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal e até uma próxima!